Amor, dinheiro, saúde, sonhos realizados e tudo o que você quer saber de como vai ser o ano de 2023 aí na sua vida, hoje aqui no canal. Chegou o momento das previsões para o ano de 2023.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 E eu gosto muito desse quadro, porque a gente consegue não só é, voltar, afinal de contas tá no YouTube, então a gente consegue voltar na previsão passada pra ver como que foi, como constatar como as coisas realmente aconteceram. E é muito louco pra mim é, gravar esse vídeo, porque... Todos os anos eu sempre vou checar o ano anterior, e é batata como as coisas acontecem, e isso é muito legal. Então se prepara para as previsões desse ano, porque podem aí organizar e mudar a sua vida em 2023. Uma coisa muito importante, né, de se dizer, é que os oráculos, né, todo tipo de material adivinhatório, né, que trabalha aí com a intenção de prever as energias e as coisas que acontecem na nossa vida, são muito importantes. É, os oráculos são usados há muito tempo em diversas culturas, de formas diferentes, justamente nessa intenção de ajudar a nortear a realização dos seres humanos. É muito importante também a gente frisar que os oráculos, eles vão trazer pra gente tendências energéticas para os acontecimentos do próximo ano. O que, que são tendências? As tendências, elas são coisas que vão provavelmente acontecer, tem uma grande possibilidade de acontecer. Porém, quando a gente fala de uma tendência para o ano de 2023, a gente está falando de uma energia chave, mas a gente também tem a energia pessoal, ou seja, você tem uma vida diferente da minha vida, que é diferente dos seus pais, dos seus amigos, e pessoas diferentes tomam atitudes diferentes. Consecutivamente, o que uma tendência diz pode se agravar, ou então se tornar mais leve com relação a como estará a sua vida de forma pessoal em 2023. Então é muito importante que para além desse vídeo você procure um oraculista, me procure, ou procure um dos oraculistas que vai aparecer aqui no vídeo de hoje, para poder fazer uma consulta particular, pensada em você, pensada no seu contexto é, de vida, tá? para com as tendências, então é pegar as tendências, pegar a sua vida e ver aí o que, que vai rolar uma coisa com a outra, tá bom? Para além do tarot, que é uma ferramenta que eu uso, existem outros oráculos, e hoje eu também vou trazer para vocês alguns outros oráculos para vocês conhecerem, com previsões que são pilares importantes é, para 2023, né, para a vida acontecer. Então hoje, junto com as minhas previsões costumeiras, eu vou trazer também alguns amigos que vão... É, colocar ali as previsões para alguns campos específicos. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira que faz com que você seja mais próspero, mais realizado. E para isso, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Hoje então a gente vai ver alguns pilares muito importantes para 2023. Primeiro pilar que a gente vai ver é o desafio do ano. Essa carta, né, que eu tô tirando, ela vai falar sobre a energia que vai desafiar a gente no ano de 2023. E essa carta é a carta do julgamento. O julgamento é uma carta é, que fala sobre coisas que a gente não consegue controlar, coisas que são irremediáveis, tá? E que a gente tem que aprender aí a lidar com nós mesmos mediante aquela situação. Então, o ano de 2023 vai ser um ano voltado para como a gente vai trabalhar o nosso emocional... Pra como a gente vai trabalhar é, as nossas escolhas e as nossas ações rápidas perante as situações que a gente não tem controle. Esse ano de 2023 vai pedir para gente é, não ficar esperando do mundo entregar para gente coisas positivas ou do mundo entregar para gente os nossos desejos. É, muito pelo contrário, vai dar para gente o poder para lidar com as coisas que estão por vir. E para quem não tá acostumado a esse tipo de situação, pode ser que seja um ano muito mais desafiador que o normal. Afinal de contas, quando a gente tá é, de frente com uma situação que nós não controlamos, né, Seja uma situação imprevista ou algo que aconteceu conforme movimentos que a gente fez que resultaram naquilo, mas que são situações determinantes e que não se mudam, a gente tem que aprender a lidar com a gente nosso emocional e com como a gente vai trabalhar isso com nós mesmos. Então vai ser um ano aí é, pautado a nossa evolução em engrandecimento pessoal, emocional e psicológico. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas me segue lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. No Instagram eu trago conteúdos diferentes do que eu trago aqui, que fortalecem ainda mais o que você tá aprendendo, faz com que você conheça novos vieses da magia e é um canal de contato comigo, um contato direto, você pode falar comigo por lá. Então me adiciona no Instagram, arroba Cedric Nightingale e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. O aprendizado por detrás deste ano é a Rainha de Paus. E eu gosto muito dessa rainha, porque apesar de ser uma rainha que eu sinto que é um pouco fria em algumas questões, é uma rainha muito espiritualizada é, e voltada aí para suas emoções. Ela conhece a sua verdadeira vontade, ela sabe quem ela é, ela sabe para onde ela vai. E mesmo que às vezes ela precise usar da força para conquistar os objetivos, ela torna realidade aquilo que ela quer. Então, mediante a primeira carta, essa segunda que encaixa aí nessa previsão, o maior aprendizado disso tudo é a gente ser a rainha do nosso território, é a gente conseguir saber exercer a força quando necessário, dar com amor quando necessário e simplesmente tomar decisões e se colocar nas posturas que a gente precisa estar para resolver os nossos objetivos. Normalmente, é, a gente, às vezes, acaba ficando passivo sobre algumas situações, pelo menos a maior parte das pessoas acaba estando passivo sobre situações que são é, situações conclusivas, que elas não conseguem mudar, então elas só aceitam e acabou. Elas não trabalham elas mesmas, às vezes elas entram numa lamúria muito grande, e a rainha de pausa, ela não é assim ela vai trabalhar as questões emocionais, ela vai trabalhar a dor, e ela vai entender que ela perdeu essa batalha, mas ela não perdeu a guerra. Então, num próximo momento, numa próxima situação, em um outro viés, ela vai saber lidar com aquilo, e ela não vai deixar acontecer de novo. Então, para mim, olhando para essa rainha de, de, de paus, como o grande aprendizado do ano, é aprender a dominar seus instintos, aprender a entender sua verdadeira vontade, e acima de todas as coisas, lidar de maneira adequada e construtiva para si, nas situações que a gente não consegue controlar. No campo amoroso, eu trago com muito carinho a minha amiga Lili Persinoto, que vai estar tá fazendo uma previsão a partir das runas de dragão. Para você que não me conhece, eu sou a bruxa Lili Persinoto, e eu tô aqui, Hoje, para fazer uma previsão para 2023 sobre o amor. Mas hoje a gente vai utilizar um oráculo um pouquinho diferente. É esse aqui, ó. O oráculo das runas dos dragões. A primeira carta que saiu foi essa daqui, ó. A Nina Tan. A carta Nina tem ela fala... Sobre a nossa saúde, ela fala sobre o nosso bem-estar, as nossas raízes, a nossa saúde, fertilidade, o nosso bem-estar como pessoas, tanto física, tá, quanto emocional. E a Nina Tan, ela fala sobre a questão de curar-se primeiro, de estar bem primeiro. Então, quando você for procurar um amor, você for buscar uma pessoa nova, sabe aquela história da, da lei da atração? Nós estamos, nós temos aquilo que nós vibramos. E é o que a Nina Dan fala. Se você tá bem, se você tá bem de saúde, se você tá bem com a sua cabeça, se você tá bem emocionalmente, você atrai isso pra você. Então, você atrai uma energia semelhante à que você vive. ali ah, mas se eu tiver ruim, se eu tiver ruim, é, com um emocional ruim, eu vou trazer pessoas ruins? Não, mas você tende a trazer pessoas com algum tipo de... Ou problema, ou não acrescentam nada, ou são pessoas vazias, ou você vai ter que ficar resolvendo problemas dela. Então, cure-se primeiro, inclusive coisas do seu passado. Cure teu corpo, cure sua mente, busque atividades, busque fazer coisas diferentes para que você possa aí curar-se. A próxima carta que fala, nossa, a próxima runa, né, é a Takayá. Olha só, me ensina a mudar e eu me adapto facilmente. Então, se você já passou por alguma situação, lembra nessa outra runa aqui? Falando sobre a questão de curar-se, inclusive utilize essa energia para você curar e aprender com os novos relacionamentos. Não é porque você passou por uma situação complicada, não é porque você viveu uma situação complicada, que você precisa é, repetir. Que os ciclos precisam repetir-se. Você pode se adaptar a pessoas novas, a energias novas, a situações novas. Não é porque algo aconteceu ou algo está difícil que você não pode observar, calar-se muitas vezes, perguntar ou conversar. Então, para relacionamentos novos ou relacionamentos que já vem rolando aí, vamos lá. Curar-se primeiro, uma frase que eu aprendi este ano que foi maravilhoso antes de 2022. O lugar que a gente se machuca não é o mesmo lugar que a gente se cura. Então, busque situações diferentes, energias diferentes, conversas diferentes, situações diferentes. E olha que bacana o último conselho das runas dos dragões. Saiu a Atihan. A Tihan ela fala sobre uma energia de guerra, só que não é uma energia de guerra, de que você vai despertar a energia da guerra, em bater com ela, brigar com ela. Ela direciona isso, ela fala direcione isso. Se você está com um sentimento de chateação, um sentimento ruim, você pode simplesmente mudar essa energia e falar, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais passar por isso. Ou se eu estou desanimado, vamos para uma energia nova, vamos trocar de ambiente, trocar até de visual, de cabelo, de pessoas, de lugares. Então, para esse ano de 2023, o amor é faça diferente, cure-se, adapte-se. Você pode ficar surpreso, certo? Esse é o recado das runas dos dragões para esse ano de 2023, no amor. Beijos! eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai destacar você aí dos demais, principalmente nas lives de tarô, aonde sua pergunta vai aparecer pra mim em negrito, eu vou conseguir responder você na frente dos demais, se você quer coisa mais legal ainda, mais mais legal, você pode entrar no nosso grupo secreto, Revoada Roxinol, onde a gente fala de magia, espiritualidade e todo mês eu realizo um ritual incrível, junto com os membros. Se você quer mais ainda, você pode entrar pro Círculo Oshinol, que é o meu círculo de estudos e aprendizados mágicos guiados por mim, com base no conteúdo que eu trago aqui no canal e material exclusivo, certo? É muito fácil participar. Clica aqui embaixo do lado do botão inscreva-se em Seja Membro. E se tiver difícil, se não achar o botão aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link também que tá mostrando pra você é, o caminho certinho. Escolhe ali ó a categoria que melhor faz parte, melhor aí, agrega no seu coração e vem fazer parte da nossa reforma. Com relação às tendências para prosperidade e para as questões voltadas para o dinheiro, enfim, para as coisas que são palpáveis, a gente vai ter para esse ano a Carta da Justiça. A tendência da Carta da Justiça é, é trazer para a gente uma vitória sobre as adversidades, então assim, para quem tem processos judiciais, é muito provável que você consiga efetuar aí a vitória do seu processo, que ele tenha resultados para este ano, é... e também vai ser um ano que pode trazer aí esses auspícios de ter que uh, pleitear novas opções, tá? Vai ser um ano positivo para o dinheiro? Depende do que você está fazendo, não vou falar que vai ser um ano 100% positivo. A justiça, ela não traz uma situação determinante, porque ela vai falar sobre movimentos do homem, sobre, é, sobre situações que a gente pode pleitear a vitória, mas vai depender é, de situações de outras pessoas, enfim, para que a vitória possa acontecer. Então, assim, se você tem problemas judiciais, se você tem algum processo na justiça, eu acredito que seja positivo, eu acredito que vai trazer resultado. Se você não tem... Fique esperto, tá? Porque pode ser que alguma coisa aconteça, pode ser que é, esse movimento aí aconteça, tá? E não acredito que seja um movimento muito bom a sociedade, não gosto dessa carta quando se fala em sociedade. Então eu já tô alertando aqui, se você tá querendo se associar a alguém, toma cuidado, porque não é um ano muito bom a sociedade, tá? É, com relação a finanças, pra quem tá trabalhando CLT, não vejo grandes problemas, tá? Acho que as coisas vão continuar mesmo, assim, na mesma, tá? Quem tá abrindo o negócio agora, é, fica de olho nas questões relacionadas à é, propriedade do seu negócio. Então, assim, marca patente, vê se tá tudo na normalidade, na legalidade, pra que você não tenha problemas judiciais, ok? Com relação ao pilar da família e né, das relações interpessoais, que não são afetivas, né, não são relacionamentos amorosos, é, no sentido casal, mas que são pais, irmãos, amigos, pessoas que a gente considera como parte da nossa família, a gente tem um ais de espadas. Ano passado, a gente tinha a Carta do Sol, né? Falando de reconciliação. Muitas coisas positivas aconteceram com relação à família. Esse ano, a gente vai ter aí algumas discussões sobre valores. O Ais de Espadas, ele é o princípio das discussões. E quando eu falo discussões, eu não falo só em briga, em discutir um com o outro. Mas eu falo sobre coisas que a gente pensa. As espadas, elas trazem os movimentos cotidiano, sobre, enfim, a comunicação, o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente vive, sobre as relações interpessoais. Estando esse ais de espadas nesta posição, a gente vai ter esse ano, um ano, de discutir as nossas diferenças. Muito provavelmente, talvez, você vá acabar colocando questões que você não gosta, é, que a sua família acaba agindo sobre você, ou que seus amigos têm agido sobre você, e vice-versa. Então, eu vejo que vai ser não vai ser um ano negativo... Porque a gente vai estar tá falando sobre as nossas relações. E falar sobre as nossas relações é muito bom. Porque as pessoas aprendem a encontrar os limites principalmente para famílias que não têm limites, principalmente para amigos que não têm limites. Então vai ser um ano de encontrar os nossos limites. E eu acho também, apesar de ser um ás de espadas, justamente pelo fato de estar tá buscando limites, vai ser um ano onde as pessoas vão se aproximar porque elas vão entender os valores pessoais uns dos outros, tá? Então assim vai ter confusão talvez no começo, vai ter discussões um pouco assim de chateação porque a gente vai falar, olha, eu não gosto que seja assim, o outro vai falar, não gosto que seja assado. Mas depois a gente vai acabar se encontrando. Então acho que vai ser um âmbito muito positivo a família e os amigos, tá? Vai fortalecer aí os laços. E quem não presta as amizades falsas, elas vão acabar indo embora cedo ou tarde. O YouTube desbloqueou pra gente um novo recurso aqui no canal, que é o Valeu, que ajuda o canal a crescer é, e fazer com que ele chegue para mais pessoas. Se você gosta do conteúdo que eu crio aqui no canal, você pode fazer parte e ajudar através do Valeu com Valeu, você vai colocar o seu comentário e a partir de um real você fixa o seu comentário para todo mundo ver e para você mostrar que você gosta do que eu faço. Pensa só, com um real você ajudar o canal a crescer? Então é muito simples, é muito fácil deixe o seu comentário, vai lá do lado do botão inscreva-se, seleciona o Valeu fixa o seu comentário e faça com que aqui, ó, esse conteúdo que a gente cria chegue para mais pessoas. Então se você gosta do meu trabalho, ajuda a gente com Valeu a partir de um realzinho você faz esse canal crescer cada Vez mais certo e fortalece ainda mais a nossa energia. E para falar sobre os aspectos espirituais, eu tô trazendo meu amigo Ricardo Hugging para falar aí a visão mágica através das runas, as tendências aí para 2023 através das runas. Olá a todos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo Hugging, sou praticante de bruxaria natural também da feitiçaria. Sou um estudioso de oráculos, principalmente Borro do Café, pedra das Bruxas, o Tarot Terapêutico, Leitura das Mãos, mas hoje vou falar de algo muito especial, do qual, do qual eu gosto muito e do qual o meu amigo Cédric pediu para falar com vocês, que são as Runas nórdicas. Essas letras compõem o alfabeto e são as Runas nórdicas. Cada runa corresponde a uma magia, mas também cada uma delas tem um significado. Mas o principal, a runa que irá reger o próximo ano é esta aqui. Essa runa se chama Gebo. Ela envolve muito a questão espiritual. Vai ser um ano do qual vai favorecer muito, não só a prática, mas acima de tudo os estudos mais profundos na parte esotérica, no ocultismo. Então vai ser um momento muito bom do qual você poderá é, ter um, um ganho, uma facilidade no seu aprendizado. Para quem gosta dessas coisas, né, como nós, por exemplo. Quem de nós que não está vendo esse vídeo não gosta de uma coisa assim mais oculta? Não é? Então o Gêbo vai, vai favorecer muito o estudo para vocês nesse próximo ano. Então, gente, eu quero agradecer o convite do Cedric. E que vocês tenham um próximo ano repleto de um amor sincero, companheiro, mas acima de tudo, com muito estudo, tá? Um grande beijo para vocês e um próximo e feliz ano de 2023. Existem diversos pilares, né, que são considerados importantes na hora de uma leitura. Esses pilares que eu trouxe aqui são pilares são gerais, todo mundo tem isso na vida. Então, eu trago tendências mágicas junto com os meus amigos para vocês entenderem mais ou menos como essas energias vão funcionar, mas existem pilares pessoais, psicológicos, Emocionais existem pilares que são só seus, estão dentro do seu íntimo e que esses pilares eles vão bater com esses daqui, com essas tendências anuais consecutivamente, vão gerar uma previsão única para você. Então eu sempre aconselho você do outro lado que gosta de olhar a sua espiritualidade, que gosta de encontrar ali no conselho dos oráculos o caminho pelo qual você vai seguir para não ter erro, buscar um oraculista seja eu ou seja os meus amigos, é, por uma consulta só pra você, logo nesse começo de ano, pra organizar as coisas já nesse primeiro semestre de 2023, certo? Pra você aí do outro lado que quer se consultar comigo, esse vídeo tá trazendo pra você também um presente. Então, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, @cedricnightingale, que você vai ganhar uma consulta aí com 50% de desconto tá? Então entre em contato comigo pelo Instagram e marca sua consulta, não perde tempo, vamos organizar a sua vida para que você possa ser mais próspero, mais próspera e ter seus sonhos realizados neste 2023. Eu espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou responder você com todo amor e carinho. O link dos meus amigos também estão na descrição, se você quiser conhecer melhor o trabalho deles, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo que só possa iluminar o seu caminho. Tchau.